E não mais, alguma novidade, pessoal? Não, professora, não. A não ser que esteja ficando maluca de ficar trancada dentro de casa. <risos> Fernanda, nem me fala. Eu já eu... dormi, eu já li, eu já acabei <risos> meu estoque de livro. Eu não sei mais o que fazer. É... Já... Dá já fiz todas as séries já, de dia. Já, já fiz todos as fisioterapia que eu tinha que fazer. Fiz até a mais. Acho que eu machuquei minha mão também, mas beleza. Já, já tive consulta online, já estou fazendo também Pois é, agora os médicos estão atendendo no tele... Telemedicina. É verdade. Olha, tá vendo só... É, gente, a Covid trouxe várias coisas, né, muitas ruins, mas algumas boas, né, para não dizer que foi tudo só tristeza, né, as pessoas passaram a aderir o... o trabalho à distância, né, e passaram a levar a sério isso, né, porque antes as pessoas achavam que quem trabalhava em casa era vagabundo, né. <risos> Bom dia, Daniel, tudo bem? Daniel é o monitor da disciplina. Vocês já sabem disso, né? Quantas pessoas nós temos online? Deixa eu dar uma verificada. Enxutinhos, hoje tá devagar, quase parando 14 Nós somos 17 pessoas, né? Ontem também, professora eu estava assim, tá? Essa semana eu acho que é porque eles estão atualizando fazendo alguma coisa é, pode ser também que está todo mundo usando agora, né? Sei lá como é que funciona essa, essa lógica aí do... Pode ser também que todas as aulas das universidades voltaram, então a gente pode estar tá com uma sobrecarga de acesso. Então, é... agora que eu já consegui abrir aqui, vou falar para vocês conversar com vocês sobre as novidades da, da disciplina, tá? É, primeiro, queria desejar boas-vindas a tá? todos, mais uma vez. Queria dizer para vocês que, uh, que a gente, apesar de todos os pesares né, que 2020 nos trouxe, nós deveríamos uh, nos sentir gratos só pelo fato de nós ter sobrevivido a 2020, né? Não foi um ano fácil. É, muita gente querida é, que a gente conhece, né, ou amigos dos nossos conhecidos é, partiram, né, nos deixaram. Os que não foram por Covid foram por outros, é, outras formas, né, então foi um, ano, foi um ano bem sinistro. Eu espero que agora com a chegada da vacina, né, a gente tenha novas perspectivas, né, melhores perspectivas aí futuras, né, e que que esse vírus, ele ele tenha vindo no sentido de de, nos, de transformar o ser humano, né, no sentido de deixarmos mais intolerantes às intolerâncias e, e, e nos deixarmos mais ligados aos aspectos que realmente importam, né, que é a nossa família, os nossos amigos, tá perto de quem a gente ama, tá perto de quem a gente gosta. E aí, é, desejando essas boas-vindas, né? Porque o semestre começou dia 3, aí a gente não começou é, na primeira semana de fevereiro. A gente acabou iniciando nessa segunda semana de fevereiro. Eu tenho várias novidades, tá? Eu consegui... Eu tinha planejado, na verdade, isso já desde o final do ano passado, é, convidar é, dois... Ah, Dois profissionais, tá? É, um para ministrar uma oficina de é, e, elaboração ou editoração de e-book, tá? É, porque na unidade 3, que é a unidade que a gente vai iniciar na aula de hoje. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Sim, né? Sim, uh -huh. sim, vem, Sim, veja. É... Tranquilo. Beleza. Então, na unidade 3, que é a última unidade da disciplina de TIC, a gente vai abordar as tecnologias para a gestão de periódicos. Dentro dessas tecnologias para gestão de periódicos, a gente tem uh, dois, dois subtemas, né? É a digitalização e a gestão de e-books e e-readers, tá? Para vocês conhecerem as características desse, desse elemento. Claro que vocês sabem, todo mundo sabe o que é um e-book e tal, mas não consegue adentrar nas especificidades que esse tipo de documento tem para o trabalho para o fazer do bibliotecário, tá? E em um segundo, daí né, os próximos encontros eu combinei com o um professor do SEAT, porque lá no curso de design eles estudam as questões do e-book, a criação do e-book, eles estudam ferramentas e softwares específicos para criação e editoração de e-book e o designer ele é um dos profissionais responsáveis né pela formatação uh, de um livro digital de um livro eletrônico né então tanto em termos de estética né isso o professor Maurício Dick ele vai explicar melhor para vocês das cores da, das imagens né a, a, a diagramação de um livro como um todo quanto em relação aos aspectos intelectuais de um e-book, né? Por exemplo, uh, quantos capítulos pode ter? Uh, quais elementos estigam mais a atenção do leitor? Uh, onde esses, esses elementos podem ficar né? disponíveis dentro do e-book? A questão das cores e a questão da, da estética. Enfim, são vários aspectos que... É, cabe ao pessoal do design estudar, porque eles estudam isso, né? E, e aí eu convidei um, um professor do curso de design, que é o professor Maurício Dick para dar essas dicas, para falar sobre... Ele vai dar uma oficina ensinando a gente como criar um e-book do zero. E ele vai explicar esses aspectos, uh, claro que voltado para um olhar do designer, né? Porque ele fez o a tese de doutorado dele foi sobre e-book, né, então é bem interessante, é... e aí em seguida, depois da, deixa eu voltar aqui para o nosso cronograma, para eu explicar para vocês, né, então, a gente tem várias novidades aqui para mostrar para vocês. Esse plano de ensino, esse, na verdade, não é o plano de ensino. O plano de ensino é o mesmo, eu não alterei. É, o cronograma eu já atualizei e coloquei é, na disciplina de TIC, lá na aba plano de ensino, tá? Então, assim, pessoal, no dia 19... Ai, tá, daí, bom, aí são questões que eu preciso conversar com vocês, tá? E a gente precisa é, conversar, deixar essas questões bem claras, para depois não haver confusão, porque o, o que, que aconteceu? Eu chamei dois convidados externos, na verdade, dois internos, porque eles são da UDESC, então não são externos, mas são externos ao departamento de biblioteconomia, para ministrarem oficinas para nós. Tá? Só que o problema que geralmente acontece quando a gente convida alguém de fora é que essa pessoa tem uma agenda incompatível com o um cronograma da disciplina, tá? Então, assim, o Maurício Dic, ele aceitou na mesma hora o meu convite, mas ele declinou contar o horário. Ele falou assim: Quético, eu queria muito poder te ajudar, mas eu não posso porque terça-feira de manhã é justo o horário que eu dou aula na ODESC no curso de design. Então, ele falou assim, se tu pudesse trocar para outro dia, e aí ele tinha, acho que, dois ou três dias disponíveis na agenda dele no período da manhã. Aí ele falou que se eu pudesse trocar com algum professor ou alguma coisa assim nesse sentido, aí ele poderia me ajudar. Caso contrário, ele não ia conseguir me ajudar por conta da indisponibilidade da agenda. Então, é, eu consegui fechar com ele. Eu vi que vocês têm, no período da manhã as três primeiras janelas de sexta-feira livre, tá? Que era o horário da turma B da disciplina de TIC, né? Se a gente estivesse no modo presencial, provavelmente vocês estariam divididos em turma A e turma B, né? E aí, como esse horário ficou disponível, e eu conversei com os professores do DBI, a priori ninguém está usando esse horário, tá? Se tiver usando, não vai usar mais, pelo menos, nas duas próximas semanas. Porque daí eu pedi para eles para usar... Esse, esse horário. Então, o professor Maurício que ele vai poder colaborar com a turma no dia 19 de fevereiro, numa sexta-feira, das 8 da manhã às 10 da manhã, que é o horário da oficina dele. tá? E no dia 26 de fevereiro, que é a outra sexta, das 8 da manhã às 10 da manhã. Então prestem atenção a esses horários, tá? De preferência, até sugiro que vocês tirem um print screen da tela e já anotem essas datas na, nas agendas de vocês, tá bom? Para não ter confusão, tá? Quando eu era aluna de graduação, eu era mais perdida assim de todas, sabe? E eu lembro que eu tinha uma, uma, uma fiel escudeira, que era minha amiga, assim que a gente inclusive estudou no ensino fundamental juntas, e, e eu sempre perguntava para ela, tipo, o que, que vai acontecer essa semana? Porque eu estava sempre desligada. Então, não sejam essa pessoa, viu? Não sigam o meu exemplo. Aí, depois que eu entrei na pós-graduação, eu criei juízo e comecei a anotar as coisas no celular. É, e aí, só para explicar para vocês, no dia 23 de fevereiro, porque é, o, o que que trata essa unidade? E-book e, e ed editoração de Livro eletrônico e editoração de periódico, tá? Que é uma, uma, uma ferramenta que é a OJS, tá? Open Journal System, que é o Sistema de Editoração de, de, de Jornal, tá? É... Só que para vocês entenderem dessa temática, é... porque a gente está falando de editoração de livro, né? E editoração de periódico, geralmente. Quem cuida dessa parte de editoração, de e-book ou de livro impresso são as editoras das universidades, tá? E aí eu entrei em contato com a diretora da editora da Udesc, que é, por coincidência, a professora Márcia Cruyff, que é professora do Departamento de Biblioteconomia, tá? Ela, talvez vocês não tenham tido aula com ela ainda, porque ela foi alocada para trabalhar 40 horas na... na para a reitoria da UDESC, né? Então, ela assumiu a direção da editora da UDESC. E eu convidei ela também, né? Sabe, é, perguntando, queixo, é, indagando se ela teria algum dia, alguma data, para falar um pouquinho sobre qual que é o trabalho dela é, como bibliotecária trabalhando na direção de uma editora. O que, que o bibliotecário precisa saber, né? E aí eu até coloquei aqui uma indicação de leitura, que depois eu passo mais detalhes para vocês. Para o dia 19 de fevereiro, eu quero que vocês leiam o um capítulo da, da tese do Maurício Dick. tá? Que está, acho que tem 14 páginas só, que já está disponível aqui. Vai ficar disponível a partir da semana que vem. Semana que vem é feriado de carnaval. Esse DIC 2019, tópico 2.2, tese Maurício, tá? Porque esse material, esse é um tópico só, tá? Não é nenhum capítulo, é um tópico de um capítulo do livro, da, da tese, desculpa, do professor Maurício, que trata sobre livros eletrônicos, e-books. Então, é importante vocês fazerem a leitura prévia para poder acompanhar essa oficina. E no dia 23 de fevereiro, que cai numa terça-feira, tá? A, a diretora, a professora Márcia Querfeff, vai falar sobre o, o papel do, do bibliotecário dentro do contexto das editoras. E aí, é, essa não precisa ler, mas eu gostaria que vocês abrissem e fizessem uma leitura retrospectiva, né? E uma, uma leitura dinâmica, na verdade, é, da norma NBR 6029. Pretinha. Pretinha, só um momento, peraí. É... Pretinha, vem cá. Vem, vem fininha, vem. Gente, a minha cachorrinha ouviu um barulho e surtou do nada. Desculpa aí pelo, pelo equívoco. Vem aqui, Pretinha. Vem, vem. Quem tem doguinho, vem cá. Deixa eu mostrar a você. Não quer, agora ela tá... Vem, bebê. Gente, desculpa aí a, a introdução, mas é que quem tem cachorro... Hoje, às 8 horas da manhã, ela começou a surtar porque o cachorro do vizinho estava latindo também. E são as coisas do home office, né? Quem não tem cachorro, quem não tem bichinho, gato, então adora aparecer em transmissão ao vivo. Mas voltando aqui, tá, pessoal? Falando sobre a, a norma. Não precisa ler a norma na íntegra, tá? Tá? mas eu gostaria muito que vocês fizessem uma leitura dinâmica para vocês saberem que existe uma norma. Não sei se vocês chegaram a ver essa norma na, na disciplina de normalização. Chegaram a ver? Estou esperando vocês digitarem, tá? Tá. Eu vi, professora Camaria Emília, dois anos atrás essa norma de e-book ah. e uhum. mas é, vai ser bom dar uma lida. Isso, exatamente. Então, essa norma, ela, como eu disse para vocês, né, não precisa ler ela na íntegra, porque a norma, geralmente, a gente consulta, tá? A gente não lê ela como se fosse um livro, do início ao fim. Mas... Provavelmente a professora Márcia Cruyff vai falar um pouquinho sobre ela, mas é bom vocês darem uma lida, assim, em geral, geral. Tipo, qual que é o objetivo da norma? É uma norma de 2002, tá? É, ela trata... É,